Ok, beleza, então vamos lá É incrível, né, como quando fala assim, vai gravar, acontece de tudo nisso aqui Mas vamos que vamos Beleza, então o vagabundo aí Para aí, meu irmão Pronto, deu até uma falhada ali, mas foi Beleza. Tá tranquilo. Tudo certo. Dá para ler, Rick. Go. Opening the door. Oh, opa. Aí não. Pera aí, deixa o, o parceiro marcando ali. Olha aí, o cara já tá metendo bala ali. Beleza, pessoal. é O jogo como vocês estão vendo aí é um jogo novo. Quer dizer, novo entre aspas, né? Não é um jogo exatamente novo, mas que eu tenho jogado nos últimos dias aí. É um jogo extremamente viciante, que é o esse Police Stories. Muito interessante esse jogo Ele tem um gráfico assim um pouco mais simples Mas é um jogo extremamente tático um jogo que eu recomendo muito pra vocês Pode ser jogado em co-op também Ok? Então Quem não conhece, dá uma chance esse jogo aí Porque ele realmente é muito bom Ali Rick Como vocês podem ver aí, são... É uma dupla né, de policiais E aí, enfim, a gente tem que fazer aqui algumas missões Passa fogo no cara, Rick Beleza Ele tem mecânicas bem interessantes também É um jogo muito tático, muito tático mesmo são esses dois personagens aqui O John e o Rick aí eu Coloquei ele aqui pra poder Abrir a porta, beleza Vamos render esse vagabundo aqui Vai lá algemar ele Beleza Essa aqui é a primeira missão do game Eu tô fazendo mais para poder most... Opa, peraí, peraí Eita, olhei, os caras aqui ao lado escutaram. Vixe, vai, vai, vai, vai. Beleza, vai lá, Rick. o é um gemo vagabundo aí. Então como eu disse dizendo, essa aqui é a primeira missão, a missão mais curtinha mesmo, é só pra poder apresentar o jogo a vocês e como sempre, vocês sabem como é que funciona, né? Se por acaso vocês gostarem do game aí, é só comentar aí embaixo que eu trago mais conteúdo dele, né? Posso trazer também em lives e tudo mais, eu posso até continuar a campanha se for o caso, é um jogo muito bom e como eu disse, ele tem co-op também, né? Então, nossa, quase que eu meto bala no cara aqui, isso aqui deixa a gente ter isso, pô. E como eu disse, vai depender aí do feedback de vocês aí. A missão tá concluída, tá tudo certo. Um jogo, jogo realmente muito bom, muito viciante. Jogando bastante ele, gostei muito, realmente. OK? Então é isso. Não esquece de deixar o like aí para poder ajudar. E até a próxima. Penza! All in on me.